Oi, eu sou o Gabriel Jordan do htio TRD E no vídeo de hoje eu vou reproduzir esse look incrível do David Bowie E se você quiser aprender a fazer esse look incrível, já dá like aqui no vídeo e continue assistindo Então, como a maquiagem de hoje é muito pesada é, Pra começar, eu não vou usar só um primer, eu vou Começar passando um creme hidratante pra rosto Eu quero segurança mesmo na minha pele De que tá tudo bem hidratadinho Que eu não tem nada casa Porque hoje a gente vai aplicar muita, muita, muita maquiagem mesmo Eu acho que eu vou gravar um vídeo sem esse boné, Que eu tô enjoado dele Ok, agora eu vou vir com um primer Eu vou usar o BB Blur da Tracta Que é o que eu uso na maioria das vezes O bom desse primer é porque ele só avisa a aparência dos poros Mas ele deixou um efeito sequinho na pele, sabe? E eu passei demais, mas enfim A gente vai espalhando pro resto do rosto Tá tudo ok Então nós vamos começar a maquiagem de meus olhos, normalmente o que eu faria era vir com um primer para olhos, esse aqui é o primer fix para sombras da Tracta e depois eu viria com um pigmento vermelho, só que hoje eu acho que eu não vou fazer isso, eu vou vir com uma sombra nos olhos e eu vou vir marcando a parte em volta dos meus olhos, não precisa ser uma maquiagem perfeita e tal, vai esfumando até parecer que alguém bateu no seu olho ou coisa do tipo, vai ficar um pouco esquisito de cara, mas é isso mesmo que é pra fazer, pode continuar se só com a sombra estiver muito fraquinho, você pode vir com um batom, eu acho que eu vou aplicar o batom nos meus olhos O que eu estou usando é o Natura Aquarela, batom líquido mate na cor vermelha Aplico um pouquinho mais nessa parte de baixo dos olhos, não precisa ficar perfeito Pode puxar um pouquinho pra dentro do nariz também Agora você vai fazer a mesma coisa do outro lado, eu acho que o outro lado eu vou fazer direto no batom já, sem passar a sombra antes Porque a sombra enfraqueceu muito então, agora que os seus olhos já estão manchadinhos de vermelho A gente vai delimitar a área do raio no rosto E o que a gente vai fazer? A gente pode usar fita adesiva No caso, eu tô usando essas citinhas micro-pore Pra marcar a área certinha E o que eu te recomendo é o seguinte Antes de você vir com a sua tinta base d'água Ou batom ou o que quer que você esteja usando Pra pintar o seu rosto Olha pra uma foto dessa maquiagem E já pense em mais ou menos como é que vai ficar no seu rosto Marca aqui na linha do cabelo Marca aqui em direção ao arco da sobrancelha mais lá em cima, pontinho aqui dentro do olho, em cima da sobrancelha abaixo do olho, paralelo a ele com abaixo do arco da sobrancelha último pontinho você pode marcar ele do lado da boca, e todos esses pontinhos que eu fiz vão servir só como referência depois eles vão subir da maquiagem pode pegar sua fita adesiva ou sua micropore, ou cola e tenta não trazer muito o rosto e nem áreas que você já delimitou. Delimita paralelamente também. Eu acho que aqui já é o suficiente. E você já pode vir com a tinta. Se você estiver fazendo com batom, o que eu te recomendo é o seguinte. Por exemplo, eu fiz os olhos de batom, né? Mas você pode vir com um batom em bala da mesma cor, esse aqui que eu tô usando inclusive é da mesma marca e da mesma linha só que a fórmula é em bala e não líquido e você pode vir marcando só as lateraisinhas, sabe? provavelmente os pontinhos ainda vão estar tá embaixo, aí depois a gente com limpa com corretivo e o que eu digo, se você quiser você pode juntar tudo, tipo ir pintando aqui no meio, sabe? ou você pode vir com um batom líquido ou com a sua tinta na verdade o ideal é você usar tinta eu vou fazer com batom porque eu acho mil vezes mais fácil do que usar tinta à base d'água mas lembre-se que usar tinta à base d'água é é bem mais seguro, principalmente porque não corre o risco de manchar a sua pele Eu tô fazendo com batom mesmo porque eu sou louco, mas, né? mas enfim Aí agora que você terminou essa sua primeira parte, você pode puxar a fita ou o micro -pore, ou o que você estiver usando E a marcação vai estar certinha Tira com cuidado também, principalmente se tiver pegado no seu cabelo, que nem aconteceu comigo Então, você pode pegar outra fita, eu vou voltar com a mesinha, inclusive E aí o que, que você vai fazer? Essa parte aqui é bem complicada porque você vai ter que colar a fita em cima de onde você já pintou Mas não tem problema, depois a gente volta Corrigindo, e tá vendo esses dois pontinhos aqui? Ó, você tem que alinhar eles, mas você não vai passar a fita até lá, você só tem que passar ela no mesmo ângulo até ficar bem alinhadinha, sabe? Alinha esse outro com esse aqui, ó, e já faz o acabamento da lateral. Tira os stencils E olha, todas essas marcaçõezinhas Você pode vir esfumando Assim como a que você fez na testa a linha, os pontinhos de onde você fez Inclusive, só com segurança, eu já vou conectar esses dois aqui Pode puxar o stencil E vai limpando as marcaçõezinhas que você fez Pode tirar ela no horror Pode voltar aplicando mais Onde não for suficiente Eu acredito que essa aqui seja a parte Mais complicada da maquiagem Porque você tem que colar Certinho Parece uma pessoa completamente louca E eu mal consigo falar Mas eu vou tentar aplicar Já delimita também a lateral da ponta do raio E já vai marcando o fim dele, porque pra fazer isso depois, o meu amor é complicadíssimo. ele tem essa ponta e o que, que eu vou fazer, eu não terminei de preencher aqui, mas eu vou tirar o stencil, ver como é que tá ficando, tá vendo que eu tirei o stencil e ficou a manchinha, vai lá e faz de novo, entendeu? Então, agora é onde o perigo mora, porque o que acontece, nós vamos ter que fazer uma bordinha nessa lateral aqui, azul, pra fazer ela eu vou usar o mesmo esquema do batom, mas eu não tenho nenhum batom em azul que é o jeito mais seguro de fazer, como eu mostrei, então eu vou ter que fazer com um batom líquido. Como os aplicadores de batom geralmente são muito largos pra fazer uma linha fininha, eu vou vir com um pincel. Eu acredito que esse aqui, olha, deixa o pincel assim, a né? minha mão tá toda suja, vai bem próximo à linha do cabelo. Agora vamos tirar e torcer pra ter dado tudo certo. Pelo menos desse lado aqui deu certo, que era o que eu tava preocupada. Agora vamos ver esse aqui se deu certo. E o que que vai acontecer? A gente vai continuar essa linha aqui embaixo. Lembra pra não cortar o esfumado, tá? Que a gente fez no olho. E também depois disso que a gente vai vir fazer essa mesma linha azul nessa lateral aqui. Lembra sempre de pegar no batom e encostar a pontinha só não Coloca muito batom pra não borrar E aí por último nós vamos fazer essa partezinha aqui da linha. Só completa aqui mesmo. Só pra ficar com o acabamento mais Bonito. eu vou voltar no batom de pala vermelho e fazer isso direto na pele, não vou usar pincel em nada eu vou aplicar um pouquinho aqui gente, olha o estado das minhas mãos agora eu vou vir com esse pigmento da marca The Hermosa enfim, isso aqui eu acho que você acha em qualquer lojinha baratinha e tal aqui tá dizendo que ele é um glittering shimmer e na verdade isso aqui é só um pigmento brilhoso que é vermelho também então eu acredito que eu vou ter que, selar a parte vermelha toda com um pigmento Tá ficando até bonito e não roubou muito a vibração desse vermelho. Lembrando que eu tô só selando, então se o fundo já tiver vermelhinho, não precisa o pigmento ficar totalmente vermelho também. Pode vir com mais. Vou aplicar aqui. Eu acho que com esse pincel eu vou parando por aqui e eu vou vir com um pincel menorzinho pra fazer essa pontinha do raio e essa pontinha Aqui. Mas antes disso eu vou dar uma espalhada Bem de leve nesse pigmento, se as arestas do seu desenho Não estiverem muito definidas, pode definir Pode ir cavando nas áreas onde tem Maquiagem, polindo onde não tem Então eu prefiro com essa sombrinha Aqui e eu vou selar Essa área do batom azul Vou vir com outro pincel super parecido Só que esse aqui chanfrado agora, mas não importa Pode usar um pincel normal mesmo Isso aqui vai servir só pra selar mesmo, tá? Não vai mudar muita cor E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o que toda pessoa normal Para ir numa maquiagem Que é base, corretivo e pó Pra base de hoje Eu vou usar a Studio Fix Fluid da MAC Eu vou usar o tom nc 25 Que é o tom da minha pele de imediato vai aplicando pouquíssima base Por causa do desenho todo E você vai reaplicando Nas áreas que tiver mais necessidade Provavelmente você vai perder O esfumado abaixo dos olhos Que é realmente exageradão assim, tá? Não precisa fazer curtinho Igual uma maquiagem normal Essa base aqui da máquina é de alta cobertura E ela constrói camadas Geralmente eu tô super satisfeito Com uma camada só Aqui tá bem manchadinho Eu não vou aplicar a base aqui agora Isso aí eu vou me corrigindo com um pincel de detalhe e um corretivinho de mais alta cobertura depois Eu vou vir com esse Above and Beyond Full Coverage Concealer da NYX Cosmetics A minha cor é a Beige CJ04 Eu vou vir com um pincel qualquer, que inclusive já tá até sujo de corretivo E o que eu faço? Eu vou só sujar o mínimo de corretivo possível E vou vir cortando essa lateralzinha aqui, ó E não somente ela Tenta fazer o contorno mais preto que você puder, porque você não vai estar tá podendo esfumar em muitas partes do seu rosto Então mantenha em mente e então, tome cuidado Agora eu vou vir com o meu pó translúcido da Benai e com um pincel de pó grandão Vou selar a área toda onde eu não apliquei nada, só base, corretiva mesmo E aí meu anjo, pode vir, ó Vou vir com máscara de cílios, trópico Máscara para Cílios O aplicador dela é super pequenininho, me dá vibes de Wonder Lash, da Bruna Tavares na parte de baixo aplique com cuidado. É só eu falar, eu manchei, eu não acredito, eu manchei em cima. Se você manchar sua máscara de cílios, espere secar. E depois você limpa, porque se você limpar imediatamente, a sujeira vai ser maior. Gente, pra vocês terem ideia se eu consigo borrar os meus filhos com um aplicador tão pequeno como esse. Imagine se eu usasse, por exemplo, um outro máscaras de mega volume. Eu ia terminar a maquiagem parecendo um panda. Vou vir com o iluminador, eu vou usar o iluminador Glow da linha Aquarela. Já que a gente tá com a maquiagem bem discretinha, eu vou aplicar bem pouquinho o iluminador, tá? Vem aqui com o dedo, ó. E se você quiser. Você pode ir aplicando o iluminador com o dedo nos pontos mais altos. Passar um pouquinho de iluminador aqui abaixo da sobrancelha só pra passar mesmo. E aqui no arco do cupido, vai com o dedo mesmo que fica até mais bonito, eu acho. Aí ah, eu tô amando o resultado dessa maquiagem, eu tô bem feliz. Então, pra boca, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos voltar no exato batom que nós usamos. Só que dessa vez nós não vamos vir com o batom em bala, nós vamos vir com o batom líquido. Vai aplicando da forma que você achar melhor. Eu prefiro aplicar primeiro nos lábios inferiores e depois nos superiores. E depois de aplicado o batom, agora sim eu vou limpar a manchinha da máscara de cílios que eu fiz no meu rosto E pra finalizar, já pega o pigmento também ó, e passa no centro da boca Se você quiser mais dimensão ainda, voltar no iluminador e passar um pouquinho em cima da boca Só porque eu sou apaixonado Se quiser passar um blush, passa só pra fazer graça E é isso, tá pronta a maquiagem Hoje, eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem Foi desafiador, mas eu consegui fazer, eu nem tô acreditando nisso <risos> Pra mim esse vídeo ser lançado em janeiro é bem especial ainda Se vocês não sabem, o David Bowie morreu no dia 10 de janeiro de 2016 E ele era um artista incrível que inspirou tantas outras pessoas Essa maquiagem é muito linda Ainda mais pra homenagear uma pessoa tão incrível quanto o David Bowie Então é por isso que eu espero que vocês deem muito, muito, muito like mesmo nesse vídeo Compartilhe esse vídeo pra outras pessoas Não esquece de comentar aqui embaixo se você gostou desse look Esse canal tem os vídeos todas as terças e quintas-feiras E quem sabe não tem um videozinho aí durante a semana. Então não deixe de se inscrever no canal e de ativar o sininho e de já me seguir no Twitter só por garantia porque às vezes o sininho não funciona e sempre que eu publico um vídeo novo eu posto no Twitter e também o Bico está focando por lá vem twitter comigo me segue no Instagram também porque eu sempre posto looks de maquiagem lá e eu tô sempre dando dicas nos meus stories então vem me ver e é isso chegamos ao fim do vídeo eu sou o Gabriel RD e esse foi o vídeo de hoje